Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar para vocês hoje, muito linda e fácil de fazer, que é cheia de florzinha, toda trabalhada, fica maravilhosa. Tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça do meu like, de se inscrever no canal e ative o sininho porque o YouTube não está mandando os vídeos só com a ativação da notificação. Então ative o sininho aí pra você receber todo sábado uma novidade. E não sai daí não, que eu volto já, já. Peguei uma faixa de cabelo de cada lado e amarrei aqui atrás. Este cabelo eu vou dividir em três partes. Uma na horizontal e duas na vertical. Essa da horizontal eu divido em três partes e faço uma trancinha normal. Essa trancinha eu vou puxar apenas de um lado. Enrolo essa trancinha até cobrir o elástico... E prendo com grampinhos Peguei mais uma faixa de cabelo ali na lateral E começo uma trança de três pontas normal Sem embutir Uma parte Eu vou embutir só a partir ó, Fiz um pedaço Agora a partir daqui Eu vou pegar uma das laterais Daquelas partes que eu dividi na vertical, e vou embutir nessa trancinha lateral. Direcionando agora aqui pra baixo. Aqui eu vim na diagonal e agora eu desço. Uma vez eu peguei outra faixa de cabelo aqui na mesma lateral e vou descer uma trança de três pontas onde eu vou fazer até o final para fazer outra florzinha esta florzinha, nós vamos vir fazer, virar, virar, virar e colocar aqui, prender com um gampinho. Agora eu pego aquela vertical primeira e vou começar uma trancinha de três pontas, descendo aqui retinho, descendo aqui bem reta. Eu dei umas cinco passadas mais ou menos, cinco ou seis, Agora eu começo a embutir mechas pequenas de lá da frente e continuo trazendo a trança reta. Essas duas trancinhas aqui de baixo, vocês podem deixar assim soltas paralelas. Se você preferir, pode juntar uma com a outra e colocar um adorno só. Eu vou deixar assim tudo junto, que eu prefiro, e vou colocar os adornos. Agora, enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. Quero mandar um beijo pra Gabriele Pimentel, ela é de Santarém, na Bahia. Gabriele, muito obrigada por participar, viu? Um beijo para você. Um beijo também para Fernanda Cristina e a filha dela, a Nicole, de 4 aninhos. Elas são de Cordovil, no Rio de Janeiro. Meninas, um beijão para vocês e obrigada por participar. Se você também quer um beijo aqui do canal, deixe seu nome nos comentários junto com a sua cidade. E para mandar fotos, temos Tranças e Penteados Grupo lá no Facebook. Não se esqueça do meu like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima.